Astrei, Eida Wong. O que que acontece? Vamos pegar já a granadinha. Chama o elevador. Ó, oh, o Mano Pierce já está na jogada. Uh -huh. Tranquilo. Mas vamos lá pra cima. Tranquilamente. Eu, você e o Mano Pierce. Juntamente com o Chris, é lógico. Sim. é Ada? Rapaziada, vamos atrás dessa... Nossa, Ada. Abre aí, Chris. Vai lá, Chris. Rápido! Yeah. Oh, Chris! Nossa, senhora, jogo! Olha, dar pra pegar três vezes. Ó! Oh. Nossa, explodiu o cara, jogo! Oh, era pra trocar de armas! Beleza! Vamos na tranquilidade! Ó! Oh. arminha aqui também já carrega o pente o Loki ali, ó. Oh. Cara de mosquitão dele, ó. Oh. O Loki nem faz nada. Olha, o programador esqueceu de programar ele, hein? <risos> Oh. Da porta aqui o cara nem vê nós. A gente estoura a cabeça, rapaziada. A hard tem que tem que aproveitar os deslizes do game. Ó, oh, franja ali, ó. Oh. Beleza, tem mais lock entrando. Tem mais lock. Ó, oh, oh, o tamanho das aranhas. escopretão, Pega o escopretão Será que as vêm pra fora? Ô, Pierce, não entra em dedo não, pô. Não entra aí não. Ó, ó. Fazer essa escopeta, ela tira meio que reto. Ó, pega, o tiro pega. Um cara sem cabeça tirando ali. Tranquilão, vamos entrar de peito. Isso, tô logo. agora a gente carrega, só sobrou essa aranha logo. Tem seu Loki aqui também. O cara chega no do mesmo. Olha, além dos negócios de haraknid, os caras têm metralhadora, velho. Olha o estilo dos Loki. Os você tá fraca, hein, tio? Nossa mora. Tá, ah, bico dela, Chris. Isso. Olha, a gente tá compensando no soco hein, com essas armas aqui do Chris. Made in China. Acabou comprando aqui na China. Rapaziada, não está sendo muito legal. Beleza. Ó, oh, finalmente. Oh. Munição para metralhadora. Já coloca no pente. Terminamos de rastrear o local. Beleza. Com isso em mente, vamos para a frente. Ó, oh, pica. Beleza. Tem que, tem que ir com calma, porque a senhorita Eida está bolando planos malignos para com... Ó, oh. O Chris e o Mano Pierce. Tá rolando um aqui. Ah, a plantinha ali. Tem uma plantinha? Mas tem armadilha, sabia? Sabia, tio. A capa a pilantra, tio. Ela coloca as plantinhas assim, a amostra. É pegar a planta e perder duas. Tranquilo, Vamos lá. Rapaziada, em busca da plantinha vermelha, hein? Da plantinha vermelha. O que que acontece? É o Chris. o Pierce não entra na minha frente assim não, hein? Tranquilão Nos restou essa porta Pode ader. Ó Salinha escura, munição à vista Locks O que é o um bolinho de chuva? Esse cara explode, cuidado jo. Pode se lock Pode seu assim, tiro Tranquilão Mais munição da Metralhadoras Carregar todas as armas possível. Ó, mais munição. É tudo nosso. Beleza. Olha os Loki já, tudo ali. Olha, que eu que encostar na parede. Ó. Beleza, o Loki se explodiu ali, hein. Acho que tá com a granada na mão. Acabou escorregando e matando o seu parceiro. Ó, oh, oh, o bloco tá, tá inteiro ali ainda. Peraí, tio, peraí. braço tio. Braçudinho. Esse aqui é dos fortes. Beleza. Rapaziada. Estamos indo bem. Estamos indo tranquilo. Ó, oh, tem essa porta aqui, mas antes de entrar a porta. Entrar na porta, vamos vasculhar corretamente o local. Ó. Oh, Munição aqui, hein? Disco preto. Super importante pra resolver a nossa treta. Sim. Com as munições da já no pente, o que acontece? Acho que essa sala aqui é do amor, hein? É a sala tranquila. Me parece tranquila de momento. Você tem até um tiro-alvo ali. Nada de item. Rapaziada, vamos que vamos. Tá rolando um alto, o um alvo aqui. O um zumbi tava praticando tiro. Pra você ver, os caras não é. Olha lá a franja. É franja? Não, não é não. Tá com um cara de que. Ó, ó, o que que eu disse? Rapaziada, essa é aí é zoeira, não. hein? Ó. Oh. Eu disse: só binóculos. Jogo! Corre! Calma como esconder aqui? O Chris fica moscando ali, tá moscando ali os braços do Janta. Beleza, troca de arma Os braços são fortes demais, tio. olha Conde Esconde Chris. Foi dois naíporetas. Ó, dentro da franja dele. Forte, hein? Olha, acabamos com nossas balas. Ixi! Beleza, granadas temos de sobra. O que que acontece? Nada de munição, pilantra. Não, nadinha. Fazeram tudo. Sobrou só a granada do lanche. Ai, ah, nós não termina, hein? Baseado. Não tem uma munição. É o que sobrou, tio. Vamos lá. Planteca, Temos três plantecas verdes. O oh, jogo! Sabia? Ô, oh, Chris! Nossa senhora, que roda esse explotar, hein? Vamos, explodir junto! <risos> Mas, esqueci que essa granada do lanche ela explode todo mundo. Rapaziada, foi a pior jogada agora. A gente ia economizar todas as plantas do mundo. Agora, tio. Ó! Oh. As últimas munições que sobraram já rodamos. Ó, oh, mais munição de. Rápido! Tranquilo, rapaz, é Tudo ferrado pro chefe. Tá tranquilo, tranquilo. Ó. Oh, é o que sobrou: uma plantinha, poucas munições e nada de ervinhas vermelhas. Então, vou procurar elas. Ó, dá um isso aqui. Ó, o aqui. Rapaziada, vamos ter que no Kung Fu. Enquanto, quando tiver só um. Ó. Quando tiver só um, a gente vai ter que no Kung Fu. Tranquilo. Tem altas caixas aqui. Altas, graças a Deus. Rapaziada, bastante munições de calibre pesado. O que faz estrago? Antes de entrar aqui, vamos carregar simplesmente todas as armas. É importante, tio, ó. Prossegui, tio. É, é o que sobrou. Ó, os locos já viram, ó. Real. Os, os locks não deixam munição não, tio. Ó, oh, ó, oh, tá rolando barulhos aqui hein? Olha aí dali Oh, meu Deus, o cara, você viu? O, é o chefe da abelha O chefe abelha, tio, tá ali Olha aí Aí não, hein, jogo É altas ainda. A gente, a gente tem que passar correndo aqui, não tem como. Com certeza não tem como. Ó. O Pierce é lock, ele curtiu, levar umas picadinhas dele. O que, que acontece? Eu vou sair fora, tio. Deixa o Pierce pra trás. Olha aí. Ô Pierce, para de gastar munição, tio. Rapaziada. jogo. Locke. O meu cara já chegou batendo. Vem seu Locke. Nossa senhora. Tô passei. Ó, oh, bloco infinito O cara é bom um de treta, viu? O que que acontece? Estamos todos ferrados Olha as franjas ali, ó. ó, ó. Fica esperto que deve ter mais blocos por aqui. O <risos> oh, cara subiu do nada, tio. O jogo, vamos ficar calmo aí, hein. Beleza. Munição de escopeta. Não cabe. Vamos começar a gastar essas granadas lock aqui. Ó. O que ele falou? Ele vai cuidar dos caras? Pra onde que a gente vai agora? O jogo, os caras vão ficar cegos não, tio? hoje oh, tem máscara Ô, oh, jogo maldito O oh, Chris Nossa Rapaz, feriu o abdômen do Loki aqui. Tem que escapar. O oh, Chris é mais... Nossa! Cê. Eva! Rapaz, eu meti uma carteirinha aqui. Deixa eu pegar outra. Pega, Chris! Olha, é, o Chris tá duro. Tá duro. Agora expo... explora todos os caras. Rápido! Cara. tem lock ali, hein? mas eu vou explodir todos esses lock junto, incluindo o mano Pierce. Papa, os caras morre não morrem, não? O loc tá flipando ali. O jogo é pilantra, os caras morrem nunca. Nunca. Beleza, rapaziada, é, consumimos. Uma planta e sobrou outra planta Apenas trocamos ela Beleza Como é que é? Mais cartuchos de escopeta. Vamos subir uma lá Rapaziada, tá muito silencioso a paradinha. Os caras estão tá aqui na escada, já esperando, quer ver? Funcionou. Altas munições. Plantinha da verde. O que que acontece? Não tô lembrado, não. Rapaziada. Vai precisar jogar fora alguma coisa aqui ou carregar munições. É, uai. Joguei fora munição da, da metralhadora? Esse metralhador é lock, tio. Tem que dar um bilhão de tiro. Pegamos pelo menos a plantinha. Ó. Ada! Ainda não tive enough, huh? hein? Como é que é? Mesmo depois de perder todos os seus homens, de novo. Com o seu track, record, tenho que dizer. I'd hate to be a member of your team, Chris. Don't listen to her, Captain! But where are my manners? I mean, really, I should be thanking your men for being such good test subjects. <sighs> Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. You're right. It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. But this time, it won't just be one city. It'll be the whole world. You got me. Well played. But no one can stop it. No. Damn it! What the hell just happened? This looks like a different strain. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. This is Alpha Leader. I need a report on the missing vessels ASAP. The city has been compromised. And we've lost contact with all local assets. We need more time. We don't have it. The terrorist assault was just a diversion. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There've got to be some planes back there. Yes, sir. Pois já daí virou super, hein? Caiu o Uma abóbora no chão. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that HQ. Pois é, já era, tipo. oh. The base just up ahead. Hurry! Base como? Yes! This tub's gonna last much longer. I don't want to find out. Come on. <coughs> <Daqui a> parada? <coughs> daqui. Damn it. We need three separate passcodes to get this open. Oh, três chaves. Well, Uma tá aqui. Dead, which means someone else is here. Oh, oh, tem mais duas. Anyway, we got the first code. Pai, eu tô escutando os um barulhinhos hein. Beleza, coloca a parada lá dentro, não tem como não. Beleza, uma chave foi aberta. Rapaziada, só porque não cabe munição de metralhadora, os caras dão munição de metralhadora. O Capcom, pelo amor de Deus. Ó, oh. ó. Esses caras aqui já estamos ligados que não adianta matá-los. eles se subdividem em altos. O que, que acontece? Vamos cegar os olhos. vem rápido. Ah! Ah! Será que esse loco fica cego? Não tipo? ah! tem como passar ali. Como que vai passar ali? Ah! Beleza, vamos. Já passamos. Melhor o Pierce Passamos dois locks Beleza, outra chave tá pra lá E outra pra cá Aqui não passa porque a fumaça lock não deixa Mas Agora a gente flipa pra aquele lado Outra fumaça lock E aí? Será que tem que matar os locks ali? Será que explodir? tem como explodir ele? Será? Acho que nem explodindo funciona, hein. Os caras não se explodem. Olha ó a porta aqui, gigante. Essa porta tá aqui. A Cabaninha nem viu. Oh, meu Deus. Tranquilão. Ó. Oh. Vapa na experiência. Meu fogo. Nossa. Oh, meu Deus. Aí, não, jogo. Ah, oh, come on, give me a break. Peraí, tem um ou dois? O que, que aconteceu, jogo? Peraí, a gente vai ter que sair daqui de alguma maneira. Olha esse Loki é imortal, ele não quer deixar nem pegar a caixinha. Peraí, deixa eu dar a volta aqui. Vamos ver o que, que tem na caixinha aqui. Munição profissional. É atira no lock, a É isso? Rápido. Oh, ele tá vindo! Oh meu. Oh meu Deus do céu! Eu disse! <risos> Rapaziada! Oh meu Deus do céu! Já foi nossas plantinhas bentas pro saco. Mas tem uma porta ali. Tem outra porta aqui. Beleza. Será que aqui abre? It's locked from the other side. Oh. Rapaziada, a porta é escura, sinistra. A chave tá aqui. O Loki já caiu do teto. Não, não tá aqui, não. Tem uma maleta gigante. Oh! Rapaziada, o, o, o, o bicho não espera o um filminho. Pera aí. Agora vai. Pegamos. Um corredor aqui. A chave tem que estar tá aqui dentro. Pior que não, hein, jogo? Oh, meu Deus, prezão, finalmente, hein? Oh! Aí fechou! Fechou a treta, Chris! Oh, ele, ele pisa! Beleza, aqui não é, tio. Não. É Ó, oh, tem uma chave aqui e tem outra ali. Que aponta pra essa localidade. Ó, oh, barato de raio-x. Ó, oh, a chave tá aqui dentro 6 metros, aqui dentro. Como que a gente entra ali? Oh, ele não espera o filminho, rapaziada. É sempre no filminho logo que aparece. O que eu disse? Ó oh. Beleza, pega a chave uh. Beleza, agora é só a gente sair fora Tem que matar os blocos ali, embrião logo Ó, ó, plantona de. Eu vou explodir esse Loki, já tem que voltar. Rapaziada, pra jogar uma coisa fora nesse jogo aqui. Oh, meu, é uma dificuldade, hein. Matamos o tio, matamos o Espera aí, tem... o cara tá vivo aqui ainda. Eu peguei a chave. Os locks estão mortos. Tem que chamar ele. You ready? Tranquilão. A metralhadora já no braço. Experiência VAP Lock no chão. VAP pra fora. Rapaziada, estamos perto da última chave. Que eu desconfio que esteja pra esse lado. é vamos devagar. Ó. Tá apontando pra direita. Beleza, estamos na direção certa agora, hein? Vai, vai cair lock do, do céu. O cabernet tá ligado. Ó, ó, tem uma porta aqui. Tem mais porta ali atrás. Rapaziada, tá ou não? Altos locks. E alto sangue. E o que, que acontece? Vamos ficar esperto com essa situação, hein? Ó, os cavacos. Os cavacos estão aumentando cada vez mais. Essa chave está somente a 5 metros daqui. É pro final, direita, direita Tem que ter uma porta pra direita aqui Flipa pra dentro Ó Essa é a porta Direto na chave A chave tá ali atrás, ó, ó. Vai ter um lock aqui dentro, quer ver? O jogo ainda não chegou na, na chave? Tá mais ainda pra trás? Peraí, como? Oh, acho que tá aqui, tio. o bloco tá vindo. Ó, oh, tá pra cá, depois pra cá. Pior que não. Ô, oh, louco! Ele tá correndo. Essa porta tá fechada. Você vai tomar num caneco! Vaza, Chris! A chave está aqui, o oh, louco jogo. Peraí, sai. Beleza, a gente não passou aqui ainda, eu acho. Eles voltamos no mesmo local a gente só tem que achar uma maneira De pegar as chavetas Que tá ali É uma porta aquela parada ali, o caminho tá cego hein? É o pior que não tio Oh meu Deus A chave tem que tá aqui Então é pelo Ô é jogo, pelo... é, pelo... é pelo outro é Pelo outro quarto Ó, a gente vai por aqui Tá caindo logo Entra nessa porta Vou que tentar tá a esquerda aqui, algum local. Ó, tinha que estar tá aqui. Se não tá nessa, tá na outra. Ô, louco o jogo, tá? Fácil? Ok, got já all. Let's get back. Peraí, peraí, tá rolando uma paradinha aqui. Olha aí, escondido. Hein? Oh! Peraí, vamos sair fora. Eu não curto nada desses logs. Ei, tem altos! Nossa oh, Chris Nossa senhora Tá travado Chris Como é que era o caminho? para cá, né? Beleza A gente vai pra esquerda Sobe a escada Ele vai ter o painel bento Usaremos as chaves E finalmente sairemos dessa parte o que que acontece? Pai, tá diferente de parar daqui, é aqui. Ô, oh, Mais um, mais um, mais um. Ó, ó, ó. Olha aí! Right Rapaziada, quem disse que o jogo espera filminho, tio? Espera não, tio. O Chris tá assistindo o filminho. Os caras chegam invadindo só a lente, só tela. Treme. Olha a felicidade que me dá essas paradas, viu? Oh, oh. Vem, here's. seu Loki! Sim, eu sei. O bicho já tá atrás, já jantou Já jantou, ó Rapaziada, é o um filminho prolongado, hein Aí pegou eles, aí pega os locks. preta ta ta Vem joga Nossa, explodi tudo Pai, eu tinha que explodir tudo Sobrou só um quadrado, hein ele tá rolando barulhos, hein? Barulhos! Vem, jogo! Rapaziada, musiquinha sinistra. Ó, com calma, com calma. Beleza. Ei! Hey. Ei! O avião ali, Pois um <risos> é. esse é o momento em que o Chris liga pro Liam e fala, oh, a Ida tá morta. ele viu ela caindo explodindo. Mas como que ela volta? A carrier that Take out those Hey, Pierce, how's your aim? Never better, Captain. Peri, como é que é? Mirar, e disparar. Feliz. Relaunch preparations have already begun, and there's nothing we can do to stop it from here. The missile's carrying a virus. If it hits, it's gonna be a hell of a lot worse than a normal warhead. The only way to stop it is by getting on that carrier. You got no choice. Okay, get ready. I'm going in. What's that gifts too can be? Oh, sick. Oh. Esse slot é principal. Um já foi. Ação e diversão. Já deu outro já foi. essas estão tá todas Vamos ficar espertos, hein? Vamos ficar espertos. Tranquilo. O que, que aconteceu? Yes! Tem mais um bloco ali embaixo. ó. All guns have been e aí? All meu, Locke apertou é o botão, hein? Três minutos? H2 Alpha. The missile countdown has already started. Find the control unit and stop the launch. Oh, Mas, é que? Nossa, minutos! Três minutos? Ah! Mas tá lotado de lock aqui. Aí sim, eu tô de avião. Looks like my path is blocked. Nothing a little pyrotechnics can't take care of. Como é que faz? O que aí, tá funcionando ali, tio? O cara colocou a bomba. Beleza. Olha, é só cobertura, tem como se mexer ainda, ó. Fica ligado. Eu tô curtindo. O Lock tá ali. Mais perto que vai ter altos Locks. Ó, oh, mais outros. Peraí. Só onde é que tá os Locks? Eu não sei. Onde é que tá os Locks? Eles não deixam nem rastro. Tudo? Ah, tá ali o bloco. Aí chove bala, seu bloco. Oh, oh. Olha ali a franjinha do bloco. Beleza. Oh. oh, louco! Nossa senhora, os bolinhos de chuva explodiram perto do mano Pierce. <risos> Rapaziada, agora ferrou, hein? Tio, coloca essa bomba logo aí. Olha mais Loki ali. É, ele vira bolinho, tio. Olha aí. Tem que comparar o Loki. Oh, Deus, deu tempo. Beleza, mais um pro saco. Para de isso. Mas é pitborges agora. Deixa o teu avião. O avião é outro esquema. Ó, oh. acertar o cabo SD dele. Aí hard. Ele deve ter lock também ao mesmo tempo. Não é só o Pitbulls dar certeza. the watch fez um bom trabalho aí, hein? Ah. altamente reconheceu. É bicho Como é que é? Onde é é? ah, tem tio? sim. E aí? Ó, oh, o Loki vai atacar o míssel. E aí? As coisas in em nosso caminho. right, pegue missiles. Roger that. segundos para arrancar o cidade! Chris Redfield with the BSA here. Hold on, I'm packing you through to Agent Leon Kennedy. What? Leon? Leon, where are you? Chris, we're just outside of Top Chief. Why? Get the hell out esse então foi o momento no qual aconteceu a mesma coisa no gameplay do Leon. Finalmente ficamos sabendo do desfecho da história. O que, que acontece, rapaziada? Tem o um problema que a Aida se explodiu e ela aparece no futuro. Então tem alguma coisa estranha com a Aida. Ó... Oh. Foi mais ou menos assim. A bomba explodiu na cidade e fez todos absorverem o vírus, fazendo os locks mesmo virarem zumbi. Oh. Leon, você está tudo bem? Sim. As coisas se mal. <risos> I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. It's Albert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C-virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. It is dead. Iroh Wong him down. Temos dinheiro suficiente Para comprar as armas de fuego No nível 3 É o que o Cavernia vai fazer agora Vapa Tranquilo, não temos dinheiro para mais nada. Vamos simplesmente continuar para a missão.